Boa noite, companheiras e companheiros, eu sou Guida Calista, sou servidora pública municipal em Campinas, sou advogada e também militante do PT. Eu coordeno essa live que a gente faz toda quarta-feira, que é o Guida Entrevista. Hoje a gente está começando um pouquinho mais tarde, porque a gente teve alguns probleminhas técnicos aqui, mas que já foram solucionados, tá? E nós vamos começar agora, então, a nossa live, que é exatamente 20 horas e 12 minutos, com 12 minutos de atraso. Mas a gente vai compensar no final, tá bom? Bom, hoje o tema da nossa live é Mulheres Negras em Tempo de Covid-19. E para debater conosco, nós temos a convidada Cleusa Aparecida Silva. Da Silva. É uma companheira... É, referência histórica, tanto nacional como, aqui, como municipal, aqui de Campinas. É, uma mulher negra, muito respeitada, né, dentro do movimento negro, dentro, enfim, de toda a intelectualidade negra. Cleusa é uma parceira nossa histórica e aceitou esse convite aqui para participar dessa live conosco. Boa noite, Cleusa. Boa noite. Quero primeiramente agradecer, logicamente, a Grida Calixto, por esse excelente trabalho que ela tem realizado né, nos blogs, chamando várias lives temática e aprofundando né, como é que a gente faz esse enfrentamento nessa crise, crise do Covid-19, essa crise sanitária. Então, quero primeiro parabenizar por essa iniciativa. Acho que tem uma riqueza muito grande nos diferentes temas que você tem debatido. Estou aqui à disposição, né? meu nome é Cleusa Aparecida Silva, você falou, eu sou técnica em biologia e bióloga, e já tô há algum tempo, ai, ai, ai meu Deus. Calma que você tá aí ainda, será que, que caiu alguma coisa? Caiu, caiu. Caiu o sinal? Eu tô. Tá. É, sei lá, sumiu aqui. Eu vou passando, eu caiu. vou passando eu os aqui. recadinhos enquanto você vai reconectando aí, tá bom? Tá ótimo. Então tá, ó, o recadinho inicial que eu tenho que é o seguinte: que essa live está sendo transmitida pela fanpage que é uma página no Facebook. Tá, o, o endereço da página é Guida calisto 20, mas também está sendo transmitido pelo blog: é blog da guida, tudo junto, .net .br. Eu vou repetir blog da Caso você seja inscrito no Facebook, você pode acompanhar pelo Facebook caso caso você queira compartilhar essa live para alguém que não é que não tem face é só compartilhar então o endereço do blog tá aí você aproveita também visita o blog dá uma olhada nas nos, nos textos nas matérias que estão ali divulgadas nas outras lives também né como a Cleusa mesmo disse toda semana a gente tem feito aqui vários debates que tem sido muito bacana muito legal é... À medida que você foi entrando nessa live, eu peço que vocês dêem um retorno para nós sobre, o, sobre a imagem, sobre o som, tá? Que isso ajuda também aqui na qualidade da transmissão. Peço também que, se vocês estiverem gostando, que curtam né, a, a live aqui, né? Curtam também, comentem né, e compartilhem, tá? Deixe alguma pergunta, porque assim que possível a gente vai disponibilizar aqui a, as questões... E pedir para nossa convidada especial responder. Cleusa, você voltou? Tá tudo bem por aí? Tá, Ela tudo bem, tudo bem. Então tá. tá. Ó, antes, de você, antes de eu passar para você, eu queria até já começar com, com uma questão. Logo no início dessa, dessa pandemia, né, que a gente está vivendo agora, aí, da, da Covid-19, foi uma das primeiras lives que a gente meio que fez um teste aqui, né? um experimento aqui, eu fiz uma live com Adriano Bueno. E a gente fazia uma análise de conjuntura e, e sobre essa crise sanitária, a gente até falava, olha, é, a economia já andava mal, né? já estava muito mal. Agora, com essa, com essa possibilidade aí, dessa pandemia, se a curva né, de aumentar, né, continuar crescendo... É, enfim, a gente, a gente ali apontava que teriam setores ali que iriam sofrer muito mais com essa crise sanitária. Então, a gente apontava que essa crise sanitária tinha um recorte de classe, né, mas também tem um recorte racial. Então, discutir sobre as mulheres negras né, dentro desse contexto... Para nós é extremamente importante para a gente continuar fazendo esse debate, né? Continuar aprofundar esse debate, sobretudo do que é o racismo, o racismo estrutural, né? Que as mulheres negras tanto sofrem. Então eu quero agradecer você e te deixar falando aí. Pode é, iniciar sua fala, fa... é, fique, fique à vontade, tá bom? Que assim que o pessoal for depois, quando você parar, né? Quando você der a primeira pausa, aí a gente começa a responder as questões, tá bom? Beijo. Obrigada. Então, boa noite a todas, companheiros e companheiras que estão nos assistindo. Eu espero que a gente tenha uma boa noite aqui de diálogo, de debate, e que a gente toque depois as nossas tarefas aí a nível regional, nacional e etc. Eu penso que a história, a crise, falando de crise, na verdade, eu acho que para nós mulheres negras, né, sem exceção, é, crise para nós tem mais de cinco séculos, né? tem mais de 500 anos, a população negra e os povos originários, população indígena, né, indígena por conta do colonizador, né, que são povos originários, na verdade. Na verdade, aprendemos a sobreviver, é isso que é o grande discussão, né? não a viver, porque o Estado brasileiro, infelizmente, não nos possibilita viver, mas sim lutar pela sobrevivência. Então, acho que falar da mulher negra num momento de crise, que não é só crise sanitária, a gente tem a crise sanitária, temos a crise econômica, que não é só nossa, que tudo a nível mundial, mas aqui nós temos também a nossa crise política, nós temos uma crise institucional, portanto, nós temos uma crise civilizatória. Né? E falar de racismo, sexismo e a relação com o capital, com o capitalismo, é, nos remete reflexões profundas. Não dá para a gente falar de nós mesmos aqui hoje, no século XXI, sem resgatar primeiro como é que cá chegamos. Então, eu vou tentar falar rapidamente sobre isso para que a gente possa entrar numa outra questão. Acho que quando a gente pauta a questão do feminismo negro contemporâneo, interseccional, né, que é uma pauta que a gente já vinha dialogando dentro dela desde o início da década de 80, a gente pegamos essa questão porque o movimento feminista, o feminismo de modo geral, já temos vários feminismos, inclusive o feminismo negro, são várias vertentes, várias correntes de pensamento, é, é que a luta das mulheres, na verdade, antecede esse feminismo clássico, contemporâneo, né? mais de um lado tem uma, uma parcela liberal, outra parcela mais no nosso campo, socialista, etc. Mas é um desenho mais recente, na verdade, é uma ação política nossa mais recente. O movimento de mulheres, tem muito mais tempo do que isso. A gente tem um hábito de dizer, inclusive, enquanto mulheres negras, que o, movimento, o primeiro movimento social existente no Brasil é o movimento negro, o movimento de mulheres negras. Por que falamos isso? Quando chegou aqui o tráfego negreiro, né, as pessoas vieram lutando dentro do navio negreiro para sobreviver lá dentro. Então, quando a gente pisa no solo da diáspora nas Américas, qualquer lugar do mundo, a gente já veio lutando dentro do navio e continua essa luta. Por isso que eu considero que, do ponto de vista de ação política, né, da, da, da, da busca de reconhecimento do sujeito político, é, passa primeiro por essa questão da participação das mulheres. As mulheres dos povos originários, que cá estavam, né, que foram as primeiras a sofrerem isso, e em seguida o tráfico de pessoas né, africanas, esse tráfico contemporâneo eu falo também que o escravismo, infelizmente, faz parte da história da humanidade. Não tem continente que não passou pelo escravismo, infelizmente. O que difere? O escravismo do passado, o que esse escravismo contemporâneo é a questão da comercialização, da mercantilização da vida. né? Foi pela primeira vez que as pessoas que um ser humano tinha preço, na verdade. Então, tráfico tráfico é, de humanos, africanos e africanas, é reconhecido pela ONU como um crime de lesa humanidade. Isso é um crime que lesa a humanidade, porque se não tivesse tirado mais de 10 bilhões de africanos do continente africano, a África não seria o que é hoje nem o restante da diáspora. Portanto, esse é o grande diferencial, né? essa coisa da mercantilização. Então, para nós, mulheres negras, na verdade, nós chegamos aqui já para trabalhar. né? Então, eu tenho mania de falar que a gente circula assim de mucama a empregada doméstica, né, de vítima de violência sexual, em particular do estupro na colonização escra escravista, para mulata, Sargentelli. Então, é uma, é uma coisa muito louca, se tratando de Brasil, a construção do estereótipo, né, a desvalorização, o não reconhecimento, é, é, esse apagamento da nossa verdadeira história. Então, é contra isso, na verdade, que a gente se levanta um pouco na década de 80, já que na década de 80, dentro do movimento negro misto, de um modo geral, a pauta do, do, de enfrentamento ao machismo, ao sexismo, era invisibilizada. No movimento feminista clássico, a pauta de enfrentamento ao racismo também era invisibilizada. Aí chegou um determinado momento, na década, no início de 80, que nós falamos nada de nós sem nós. Não dá para falar de mulher negra só para conseguir dinheiro na academia e nos órgãos de, de pesquisas. Né, para poder receber dinheiro para suas pesquisas. Então, nada de nós sem nós, e nós decidimos, então, deixar o movimento feminista clássico e o movimento negro misto e constituir as nossas próprias organizações, né, ser protagonista da nossa própria história. E fizemos a caminhada de lá para cá, dialogando não só, e qual o objetivo central das nossas lutas? era colocar a mulher negra no centro da política. O que nós queremos dizer com isso? A gente dá essa visibilidade temática que nós conseguimos fazer ao longo dessas três décadas. Porque hoje, nenhuma área social ou política que fale sobre desenvolvimento, ou qualquer tema no Brasil ou fora dele, se não fizesse recorte de raça e de etnia, está invalidado. Então, essa legitimidade ela se deu com base em muita pesquisa, porque existe também o racismo epistemológico dentro do ponto de vista do conhecimento, do saber. Não se estuda a produção nem de africano, nem de indiano, nem de asiático, nem de mulheres, né? principalmente nós. Então, é, existe uma, uma, uma ausência, existe uma unocultura no Brasil. Né? Você conhece só a, o Eurocentro, a cultura ocidental, né? tudo que vem da Europa, a gente não tem um esboço acabado que seja, de fato, nosso, brasileiro e tal. Então, essa, esse preconceito, essa discriminação que incide nessa agenda, nós, então, nos debruçamos dentro da universidade, com os renomados centros de pesquisa, com o próprio Estado brasileiro, e tensionamos executivo, legislativo, judiciário e mídia. E esses quatro sempre foi nossa falta prioritária. E através de pesquisas, dizendo que os números que o governo apresentava até então eles não tinham é, tanta legitimidade, porque não dialogava conosco, não fazia o recorte de raça cor. Então, a mesma coisa que se passava no movimento feminista, por exemplo. Ah, somos todas mulheres, somos todas. Sim, somos todas mulheres, somos todas discriminadas, mas cada uma no seu território. E aí existe um diferencial muito grande. Eu tenho o hábito de dizer que no processo de escravização, né, de colonização escravista, as mulheres negras em particular, a gente tinha uma mobilidade na sociedade que as mulheres brancas não tinham. Agora, essa mobilidade que nós tínhamos na sociedade, não é porque nós éramos melhor que ela, para fazer prestação de serviço mesmo. Eu falo que a terceirização passa primeiramente pelo corpo da mulher negra. Com né? Então, o nosso corpo era terceirizado, você estava lá, ou no setor urbano ou rural, que quando fala também de industrialização, o pessoal só pensa que tem que usar aula e casa grande. Né? Eles esquecem que a gente estava também no setor urbano. Então, seja no campo ou na cidade, é, essa mobilidade se dava em função da terceirização Nosso corpo, a gente era emprestada para outros locais, fazendas, parentes da família ou não, amigos, vizinhos, como ama de leite, quituteira, né, benzedeira, rezadeira, parteira, enfim. As mais diferentes serviços a gente prestava. Então, essa mobilidade também que nós tínhamos no setor urbano, principalmente em algumas áreas rurais, possibilitou também organizar e contribuir com os levantes, com a quilombagem, enfim. Né? É, elas usavam o seu ouvido, a fala, a escuta, para poder dizer, ó, chegou na navio negreiro, alguém fugiu, então as informações circulavam muito né, pelas mulheres. E outra coisa era a arte de mercadejar, porque a arte de mercadejar já é uma coisa das mulheres africanas. Né? Aqui a gente tem essa coisa do mercado, é muito pelo, pelo masculino. Mas em vários países da África, o mercadejar é uma função eminentemente feminina. Né? Então, no, no, nos espaços urbanos também, com essa arte de mercadejar, de vender tudo que se possa na rua para sobreviver, isso também contribuiu, das organizações, levante, preservar a cultura, seja através da religião, seja através da capoeira que nasce aqui, seja através do jongo, de várias expressões culturais e políticas que fez com que a gente engedrasse uma série de tecnologias de sobrevivência que chegássemos aqui nesse século 21. Então, desse contexto, eu tenho a de dizer, né, se você pega o feminismo clássico, é, rainha do lar, né? ele foi criado, na verdade, para um tipo de mulher e um desenho de família que muitas vezes não nos cabe, né? É, que o nosso desenho de família ele é muito mais amplo, para além da, da questão biológica, né? Então, é um outro olhar sobre essa questão de família. A mesma coisa é a questão da dupla jornada. Eu falo que para nós, mulheres negras, alguns princípios do feminismo clássico não nos cabem. A dupla jornada para nós, mulheres negras, ou mesmo para... A, os povos originários, não existe. Nós sempre tivemos múltiplas jornadas, de um modo geral, né? E quando se fala também da divisão é, sexual do trabalho, que a gente questiona também, não é só a divisão sexual do trabalho que tem no Brasil, em toda a diáspora, é a divisão sexual e racial do trabalho. Se você não articula essas duas coisas, fica muito complicado. Então, essa intersecção... Né, do ponto de vista de gênero, essa intersecção de raça e de classe, ela, elas são indissociáveis, elas têm que caminhar juntas. Eu não posso, no horário, ser mulher, de repente eu, não, eu deixo de ser mulher, sou negra, eu posso deixar de ser negra, eu sou trabalhadora, eu sou única. Né? É essa corporeidade aqui que me mantém. Então, é, é fundamental essa intersecção. E dentro desse escopo do capitalismo, a gente tem trabalhado muito com a palavra necropolítica, né? que é do Achille Mbabe, que é um, um, é um africano da, na África do Sul, é um historiador, filósofo, etc. Que dialoga um pouco com a questão do biopoder, na verdade, de Foucault. Só que são dois pensadores fundamentais, logicamente. Foucault foca mais na questão do capitalismo e agora Achille Baby foca mais no neoliberalismo que ele fala que as respostas que Foucault deu para o enfrentamento ao capitalismo, pensando em nossos corpos, né, é, não é suficiente para essa vivência neoliberal que nós passamos nessas últimas décadas. Então ele traz essa, esse elemento que a gente discute há muito tempo dentro do movimento de mulheres, que é o nosso corpo, né? Corpo moeda, é corpo comércio e corpo objeto, né? Então, é, é, é, essa triologia que passa pelo corpo da mulher negra é bastante enlouquecedor, né? porque isso tem um impacto biopsicossocial. Quando você tem uma defasagem em todas as áreas, que é fruto né, de mais de 300 anos de colonização escravista, então, é, a gente tem aí uma sequela muito grande em todas as áreas sociais. Você pode pegar qualquer pesquisa, não só do governo federal, IBGE, IPEA, mas de renomados centros, seja do DIES, que está ligado à nossa área sindical, seja qualquer outro, nossas próprias universidades, quando você faz o cruzamento, né, e, se você não faz o recorte de raça e gênero, você tem um patamar né, de, de índice. Quando você faz esse recorte, se o Brasil está em 15º lugar, vamos supor, no desenvolvimento humano, quando você faz recorte de raça, ele vai para 120. É, é uma coisa maluca, uma coisa absurda, né? Então, é nesse sentido, por exemplo, que a gente chama todo mundo nesse momento de crise sanitária, é, focando a importância, logicamente que as políticas universais são fundamentais, mas tem focado, tem, tem batido muito nessa questão das políticas públicas ou privadas focalizadas. Porque se você não focaliza onde é que está a discriminação, se você não focaliza, por exemplo a população de rua, se você não focaliza o sistema prisional, se você não focaliza as mulheres no campo, se você não focaliza a cidade, você tem que pegar essas diferentes singularidades para você poder interpretar de fato né, como é que se dá o racismo, o sexismo e o capitalismo nos nossos corpos, de um modo geral. Então isso tem esse impacto, impacto bio, porque primeiro nos adoece, tem impacto psíquico e tem impacto social. né? Então, enquanto sujeito político, é fundamental nesse momento de crise. Logicamente, que nossos governos, nem federal e nem nosso governo Jonas aqui, têm feito isso. A gente não pode falar só de isolamento, distanciamento social, isolamento social. Não, vamos pegar a quarentena primeiro. Quarentena dentro da quarentena, isolamento social, distanciamento social. Isto só não dá conta da nossa realidade. Tem que falar do quarentena, isolamento, distanciamento social, mas você tem que ter um pacote de ações que incide em todas as áreas sociais. Isso é, você tem um pacote, por exemplo, que trabalha a questão do emprego, a questão da renda. Não é uma renda emergencial de três meses? Se a ciência está nos mostrando que nós vamos demorar de dois a três anos para sair... Do Covid-19 Então é uma crise sanitária intermitente A gente vai ficar um pouco dentro de casa Em quarentena Aí o vírus abaixa, a gente volta para o mundo Do trabalho, não como nós Estávamos até então Daqui a pouco eu vou falar sobre isso Aí, de repente, o vírus começa a crescer novamente, a gente volta para a quarentena, então vai ser que ele vai e volta. É intermitente por dois ou três anos. Se é intermitente para dois ou três anos, nós temos que resgatar a discussão que nosso querido senador Eduardo Suplicy sempre fez da renda básica. Né? Só que a renda básica não pode ser só emergencial por seis meses, é uma renda básica permanente que nós estamos defendendo. E nós queremos também pautar na sociedade brasileira, desde 2015, a com a primeira marcha nacional de mulheres negras no Brasil, que a gente já falava que era contra o racismo, a violência e pelo bem viver. O bem viver é um desenho né, feito pelos povos andinos, que você pensa o desenvolvimento, mas não centrado na economia. Você pensa o desenvolvimento no esboço da sustentabilidade, da sustentação, na verdade, no seu contexto global. Né? Então, a gente já pauta, na verdade, em 2015, na marcha Nós fizemos esse documento, entregamos na época para a nossa presidente Dilma E que a gente né, trabalhou em cima deste conceito E hoje, essa crise sanitária faz com que a gente se volte para essa questão Porque a partir deste momento, a gente terá que fazer uma discussão mais global A discussão tem que passar pelo, pelo, passar pelo social, pelo político, pelo econômico, pelo cultural A gente vai ter que rever todas as nossas vidas então não adianta só a quarentena, o isolamento, o distanciamento, a questão do teste é fundamental, várias pessoas que são assintomáticas, estão circulando por aí, principalmente com essa postura do desgoverno federal, que eu não gosto nem de falar o nome dele, é... porque minha mãe dizia assim, só para brincar um pouco, minha mãe dizia assim, Cleusa, fala para todos nós, quando você vê que uma pessoa não é de boa índole, a pessoa não é boa, não fica repetindo o nome dela, não. Você entende? Aquela Entendo. coisa do maché, da energia, Dia, aquela coisa é, da energia, ó, é, você fala o nome ó. da pessoa, você potencializa a energia, então você tem que, eu não falo o nome, tá bom? Tá então, bom. aquela pessoa horrorosa. Ensinamento tá... de mamãe, a gente não vai falar o nome. <risos> Ensinamento de mamãe, então aquela figura horrorosa que desrespeita a ciência, desrespeita o povo, desrespeita a si próprio, inclusive, porque ele é um idoso, né, e, enfim... Né, indiscutível, em vez de sentar num momento tão sério como esse e chamar, porque num momento como esse, o papel de um governo, de um Estado, é né, fazer o quê? Ele tem que chamar todos, chama a Fiesp, todo o setor empresarial, chama todo o movimento sindical para pactuar como é que fica essa questão do trabalho, chama a saúde, chama a educação, tem que chamar todas as áreas. Porque você tem que ter um conjunto de ações Quanto mais tempo demora para ter esse conjunto de ações a nível nacional, e aqui na cidade de Campinas, com o prefeito Jonas, quanto mais tempo demorar para ter ações na área do emprego, na saúde, na educação, na assistência, enfim, em todas as áreas, né, de um modo geral, mais tempo nós vamos demorar para sair disso, mais tempo para a vida poder voltar no novo normal, que não será mais o normal que nós conhecemos. Então, é, é uma burrice também, entendeu? Porque essa omissão criminosa que está tendo o governo federal e está tendo o, Jonas, o prefeito Jonas aqui em Campinas, é lamentável. E quem vai pagar conta, o boleto, é nós, É nós, porque quem é que está nas áreas, nas periferias, nos aglomerados, nas áreas de risco, nos alagados, no quilombo, na aldeia indígena, enfim. São essas populações. Então, se você pegar a história das pestes no mundo, antes de Cristo e depois de Cristo, sempre quem pagou o pato, são a população mais vulnerável. Né? Então a gente pega, porque não é a primeira vez a Quarentena para nós é a primeira vez né? Para a nossa geração é. Mas para o Brasil não E nós já tivemos outra pandemia Além disso, nós podemos produzir outras pandemias no Brasil Veja o, o Zika vírus né? E outros Então o desmatamento, essa coisa toda Que a gente interfere no ambiente de uma maneira integral Isso também impacta nessa questão de aparecimento de novas doenças Fortalecimento de alguns vírus e bactérias, enfim mutações, tudo isso está na ordem do dia. Então, voltando para essa questão sanitária, os governos têm que ter né, esse, esse, esse pacote. Tem que ter um, eu acho que tem que até criar, no meu ponto de vista, não sei se é dentro do Ministério da Saúde, né, mas tem que criar um órgão que tem que ser uma coisa definitiva, que intervém nesses momentos. Veja a China, por exemplo. A China, quando aparece o vírus, vocês viram que em menos de 60 dias reverteram. Por quê? Porque eles estavam preparados preparados para isso, né, eles já sabiam que o crescimento deles ia trazer muita intriga, tinham preocupação, né, com, com a guerra biológica, então eles se prepararam, vocês viram, dali duas semanas o pessoal estava vestido como se fosse um astronauta, lavando rua, desinfectando tudo, parou todo mundo, eles tinham uma infra, né, estrutura para poder socorrer. Os Estados, Europa, os próprios Estados Unidos, onde. O, o, na Europa, né, o, de bem, o estado de bem-estar social praticamente foi destruído. Então, essa história do estado mínimo, mínimo, né? Estado mínimo para quem? Para os trabalhadores, para os pobres, mas grande para o, né, o setor empresarial, para aqueles que detêm o poder. Então, é, não, não, não, não prevalece. Então, acho que o Covid-19 também cai em cima dessa reflexão. O Estado não pode ser mínimo. Né? Ele tem que comportar um tamanho que possa, na verdade, melhorar a qualidade de vida da população. Então, essa agenda de austeridade imposta por esse desgoverno, ela caiu. Não adianta usar aquele Guedes, que é um... não é para falar o nome. <risos> Aquele... Esquecemos <risos> é. Aquela figura Vem cada meia hora da televisão Que ele muda todo momento Ele deve ser bipolar, sei lá né Porque cada hora ele fala uma meleca é. <risos> Aí, Dois minutinhos Ele concordou um pouco com o isolamento ali Meia hora ele mudou de ideia veio falar da ausência de da austeridade novamente E das reformas Não cabe mais Essa agenda tem, Primeiro que a gente tem que acabar com a teta Aliás, o teto, desculpa Eu falo demais, muito rápido o teto dos gastos públicos. Nós temos que derrubar esse negócio. Né? Tem que taxar, tem que derrubar o teto. Vou falar direitinho. Tem que derrubar essa, essa porcaria. dessa emenda 95. O teto do gasto público tem que deixar de existir. Segunda questão. É, você tem que taxar. Né? Você tem que taxar a renda. Você tem que taxar as grandes fortunas. Você tem que taxar a riqueza. Que aqui no Brasil, Brasil a gente cobra 4%, os Estados Unidos cobra 40%, né, então, é, e isso é para ontem, né, esse projeto está no Congresso quanto tempo, a gente vai fazer três décadas, desde a emenda 20, dizer, 29, né, de mais de uma década atrás, por exemplo, com questão do financiamento do SUS, a gente já batia nessa questão da taxação das grandes fortunas, da renda, etc, etc, e continua até hoje, né, dentro do, do, do Congresso, sem nenhuma solução. Mas é um momento necessário. Então, tipo, a gente não tem um governo, por exemplo, que possa não só apoiar, mas também apresentar um pacote concreto para a gente poder enfrentar essa crise. Então, significa que nós vamos sofrer muito mais. Em particular, as mulheres negras. Por conta do quê? Nós somos a maioria na informalidade, nos mais diferentes aspectos. Você pega o trabalho doméstico, onde aí nós temos ainda 8 milhões de mulheres, é uma categoria majoritariamente feminina e majoritariamente negra. É... O vínculo, que é um vínculo muito vulnerável, um vínculo imprecatício do ponto de vista dos direitos trabalhistas, da justiça do trabalho, você faz, na verdade, é um contrato com pessoa física. Né? O contrato com pessoa física, já com o espaço da casa, do lar, é privado, não permite a fiscalização do ministério do trabalho, né? Então, isso já fragiliza muito a relação. Mesmo que a primeira legislação sobre o trabalho, sobre o trabalho doméstico, Lauderina cria a primeira associação de trabalhadores da época de empregada doméstica em 1936, só em 1972, né, com um deputado federal Francisco Amaral, que era aqui da nossa cidade, ela, Chico Amaral, mais uma equipe de dia de advogado, Sindicato da construção Civil, fizeram o projeto de lei, ele era deputado, levou para Brasília e aprovou. Mesmo tendo sido aprovado no, esse reconhecimento do trabalho doméstico, como até cate, cat, qualquer categoria profissional, ela não, se, ela não se tornou uma ação concreta. Né? Em 72, só agora, em 2015, que a gente conseguiu fazer a PEC para mudar o artigo 7 da Constituição. Né? e para estender os demais direitos. Então, é uma categoria onde mais 70% não tem registro em carteira, e essas pessoas estão indo trabalhar, porque as madames não querem, elas querem babar para o seu filho, comida na mesa, casa limpa, etc., etc. Né? Que é aquela coisa de, de cabeça colonizada, aquela visão escravocrata, entendeu? Então, esses netos, bisnetos, tataranetos de escravizador então, aqui, latente, o Brasil é o, o país que mais tem trabalhadoras domésticas. A OIT fala que são 100 milhões de mulheres trabalhadoras domésticas no mundo. E o Brasil está em primeiro lugar, com 8 mil, depois vem a Índia com 4, né? Nossa. Então, você pega o trabalho você pega as demais categorias onde nós estamos. Nós somos cabeleireira, manicure, pedicure, estamos em várias áreas. Que Kituteira, com gourmet, né? São... Mas essa coisa do empreendedor, essa coisa de você ter o CNPJ é outro engodo nas nossas vidas, né? Então nós somos um setor mais vulnerável, nós estamos na base da pirâmide de desenvolvimento social, político, econômico, etc. Então você pega lá estão as mulheres negras e índias na base da pirâmide social, acima você pega aqui os homens negros, e índios, etc. Não brancos, depois você pega as mulheres brancas, depois o homem branco no topo da pirâmide, né? Então é uma maluquice isto. Então, é, é logicamente que quem vai pagar né, o boleto, que eu digo, dessa crise, infelizmente, é o nosso povo, é a nossa população. E está começando, porque aquela curva começou a subir, porque o que aconteceu também aqui no Brasil? Nós entramos, de fato, olhando a experiência internacional, a gente antecedeu na quarentena, né? Mas quando a gente antecede na quarentena, isso poderia ter um impacto muito positivo agora, o desgoverno vai para a rua... Dizendo que é uma gripinha, né? E etc. E como ele tem ainda, infelizmente, um número muito grande de apoiadores, né? As pessoas acreditadas voltaram para a. novamente, estão se contaminar, estão contaminando todo mundo porque a gente não tem o teste. Além de não ter o teste, tem a subnotificação. Então, os meios, as mídias comerciais nossas estão dando um nó, para nós um retrato, falar de como é que está o Brasil, mas isso é subnotificado. As pessoas falam que tem que multiplicar por 10 o que eles estão falando, em função do não, do não teste. Você pega, por exemplo, a própria Venezuela, Cuba, você pega outros países por aí, aqui nós temos né, o programa de saúde da família. Se não tivesse tido esse é, desfinanciamento do Sistema Único de Saúde, o médico da família era, era, tinha que estar dentro desse pacote emergencial. Né? Se aqui, por exemplo, na minha vida, aqui na Vila União, se a equipe de médico da família fosse de casa em casa, como está fazendo a Venezuela, como está fazendo o Cubo, como está fazendo outros países, de porta em porta... Né? faz o teste, etc., já infelizmente tem que separar as pessoas que estão, ou que são assintomáticas, ou que já manifestou a doença, mas tem que ter esse tipo de ação, então nós não temos nada, nós estamos assim, sem estado, ausente de qualquer coisa, então isso vai ser catastrófico, e quando, não vai ser só a questão da letalidade, da morte em si, porque esse vírus também, ele faz uma outra coisa que os demais também não fizeram, porque se a pessoa se contamina, quando ela entra no hospital, você despede dela ali na porta. Porque você não vai ver mais aquela figura. Se ela sair, você volta a vê-la. Se ela não sair, você não vai nem vê-la. As nossas crenças, né, seja do cristianismo ou das religiões de matriz africana, qualquer uma das nossas crenças religiosas, tem o então hábito de despedir né, do nosso ente querido. Né, cada um faz um ritual de despedida. Então, esse não ritual, essa impossibilidade também de acompanhamento, tem um impacto biopsíquico social, atrapalha a parte biológica da nossa saúde, atrapalha o nosso psíquico e atrapalha socialmente. Né? Então, é, é, é um conjunto muito agressivo né, no corpo das mulheres mais vulneráveis, em particular, nós mulheres negras, do modo geral. Nesse contexto, nós estamos defendendo a política pública ou privada focalizada. Tem que focalizar essa população, a população LGBT, focalizar o deficiente, focalizar a, o, as pessoas em situação de rua, né, as mulheres negras, as, não vai terminar também os nossos povos originários. Nós já quase acabamos com os indígenas no Brasil. E o Covid, infelizmente, né, então, é uma situação muito grave. E se nos próximos 15 dias não tiver nenhuma medida mais concreta né, para conter isto, nós vamos demorar muito tempo. Né? Porque o desemprego, nós estamos com 12 milhões, já tem estimativa que a gente vai chegar aos 20 milhões de desempregados no Brasil. Né? Então, nós estamos em um período de deflação de um modo geral. Né? Então, vocês viram que a China acabou de criar uma moeda digital porque ela quer se descolar um pouco do dólar. Ela, ela não quer ficar refém desse processo Como na China, que pode ter várias críticas Mas o Partido Comunista Ele tem 2 milhões de pessoas Que só pensam a questão econômica Do desenvolvimento nacional da China né? A China soube muito bem pegar essa coisa do comunismo Pegar o que tem no capitalismo E fazer uma salada que o resto do mundo não entende direito nós podemos ter várias críticas, entendeu? Mas eles, eles não têm medo de mudar. Cada vez que mudam um representante, o um governante, eles têm várias correntes de pensamento, não sou estudiosa da China, mas ouvindo <risos> alguns estudiosos, né? Tem várias correntes de pensamentos na China sobre a questão econômica e cada um deles que entram, ele entra para fazer melhor do que o outro que saiu, ao invés do que acontece no Brasil e no restante do mundo. Né? Você vê cada um deles que entra, aperfeiçoa muito mais o outro. Eles fizeram um investimento massivo. Tudo bem que tem 3 mil anos, né? É outra história, né? Mas fizeram um investimento massivo na agricultura. Depois que fizeram um movimento massivo na questão da agricultura, fizeram massivo na, na autonomia tecnológica. Né? Então, é, é, é por aí que a gente vai perdendo, porque não tem, nós não temos investimento. Porque o nosso governo, no governo Lula e Dilma, Houve um investimento na ciência e tecnologia em várias outras áreas sociais e políticas de modo geral. Mas, com a entrada, o golpe, Temer e essa figura aí, ai, não falei o nome, né, e essas figurinhas aí, tirou todo o investimento nas áreas. Então, você pega o SUS, que teve primeiro um desmatelamento. Concurso público praticamente quase que inexiste. Né? Então, o desfinanciamento desse sistema, e outra coisa, não podemos esquecer, de 2007. A CPMF, né? o fim da CPMF foi o um, um primeiro impacto que já reduziu o orçamento do Sistema Único de Saúde. Só que ter um Sistema Único, Universal de Saúde, hoje o mundo está vendo, quem não tem o prejuízo E você só ter uma assistência à saúde privada, deus os Estados Unidos... Né? Então, todo mundo está vendo a importância de você ter bancos públicos. Nós, bem ou mal, ainda tem o BNDES, nós temos a Caixa Econômica Federal, nós temos o Banco do Brasil, porque os países da Europa que não tem banco público estão pagando tá caríssimo também, porque nessas horas de crise, quem salva é o Estado, é o Estado-nação, o Estado que faz investimento no setor corporativo, que faz investimento no setor bancário, mas em detrimento do setor bancário e corporativo, tem que fazer primeiro na vida das pessoas, né? tem que fazer na saúde. Então, o Covid obriga né, o mundo a prestar atenção e ver que o Estado não pode ser mínimo. A gente tem que mudar, lógica o desenvolvimento. Não é só o desenvolvimento econômico, mas como é que a gente faz a sustentação ambiental? Né? Como é que você discute a questão de gênero, a questão de raça e de etnia? Está dentro da pauta desse novo olhar. Não dá para a gente discutir o que fazer no futuro sem olhar para essas questões. Então, acho que esse desafio que o Covid-19 coloca, não só para nós mulheres negras, mas coloca para o mundo de um modo geral, que a gente vai ter que ter muita criatividade para poder repensar, porque nós estamos vivendo uma imprevisibilidade, não dá para fazer nenhuma previsão. Por que, que não dá para fazer previsão? Porque não tem governo. Não tem governo federal, o governo do estado também na maior disputa do caramba, né? E, e o governo municipal. Então, nesse desgoverno, sem esse conjunto de política que possa incidir nesse repertório da crise sanitária, muito difícil. E dizendo que não é só sanitária, é econômica e outras também. Então, é emaranhado, E a gente tem que ir para cima, né? Porque, por exemplo, que eles não fazem que eles vão deixar de cobrar. Acho que a quarentena, a gente não pode estar indo pessoalmente, mas tem outro dispositivo, graças a Deus, as tecnologias de comunicação, né, para que a gente possa pressionar e, de certo, acompanhar a sessão do Congresso, a Assembleia Legislativa, a Sessão na Câmara, enfim, tem um dispositivo que nos coloca né, como ponta de lança aí. Mas, vou parar um pouquinho para ouvir as pessoas, mas eu penso que essa é um pouco a trajetória de nós, mulheres negras, de modo geral, e... Já nós temos, infelizmente, na nossa rede nacional de mulheres negras, já tem várias colegas, né, companheiras contaminadas, tem mais ou menos umas 10 companheiras. A Nilza Iracido, é 10, de São Paulo, já saiu do hospital. A Eliana, também de, de, de Curitiba, saiu, que é outra liderança. E algumas, enfim, está difícil, já perdemos algumas pessoas. Aqui em Campinas, na Casa Laudelina Mara, que é a nossa companheira, que vocês conhecem da prefeitura, que também aposentou o filho dela, está hoje no 13º dia. De internação, nossa. né? Então, e, e ela de todo mundo desesperado melhora um dia, piora o outro, melhora o gás, piora o pulmão. Então, uma situação bastante delicada e já tá chegando do nosso lado, na nossa família. Tem amiga, por exemplo, que já perdeu três pessoas na família: é uma perdeu nossa. a avó, perdeu a mãe, e perdeu uma irmã, perdeu nossa. três mulheres uma vez só. Então, vai ser muito, muito, muito. Eu fico muito preocupada. Eu fico muito porque o nosso povo não sabe conviver com isso, entendeu? Uma coisa é você perde uma pessoa na família, um vizinho. Outra coisa é o que está acontecendo já algumas famílias de perder dois, perder três, perder quatro, perder perdeu família inteira. né tem alguns lugares da Europa perdendo família quase toda. Então eu fico muito preocupada, entendeu? as pessoas caem em desespero, essa coisa da fome, do desemprego, gente, porque é vergonhoso, como é que pode ter uma renda emergencial, e os caras que CPF, aquelas filas no banco, aquilo para o povo morrer, é a necropolítica, a necropolítica é isso, é a ausência né, de, de políticas públicas nas mais diferentes áreas, é uma política da morte, esse governo, ele prima pela necropolítica, né? é o governo, infelizmente, da morte, e nós temos Amor. que estar tá fortalecidas para poder fazer esse enfrentamento a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal, a gente tem que estar tá preparada para poder faltar esse debate. Deixa eu parar um pouquinho. Muito bom te ouvir, viu, Cleusa? Muito bom mesmo. Eu, eu fiquei pensando várias... Aliás, você falou muita coisa, eu fiquei pensando várias coisas aqui, na né, hora que você ia falando, eu ia pensando. Eu, ah, eu tenho assim, uma, uma certa... É, crítica que eu acho que não tem uma unidade, tanto, tanto do, eu vou falar do movimento sindical, né, de onde eu tô é, eu não vejo dentro do movimento sindical como um todo, uma unidade em torno dessa bandeira, todos criticaram, a gente fez muito, muito movimento para tentar derrubar a, a emenda constitucional 95, mas hoje, por exemplo, eu vejo uma, uma luta muito maior é, concentrada, concentrada no serviço público, no setor público, né, no, no movimento sindical, do setor público, não, não, não, não, não, contra, contra a emenda constitucional 95, eu vejo. Agora, eu não vejo essa unidade é, é, em, em aliança, né, em, em unidade com o setor privado. E eu acho que isso é um erro muito grande. É óbvio que o setor privado apoia, né, enfim, mas eu não vejo... É, muita muito muita inserção nessa bandeira a outra a outra coisa que você falou que me chamou bastante atenção foi a questão da taxação das grandes fortunas essa é uma bandeira como você disse histórica nossa agora que é a hora no começo dessa pandemia assim eu vi né alguns partidos e tal, mas a gente parou de falar novamente a gente não toca mais agora que é o momento né da gente falar é, eu você também falou sobre a questão da, da renda mínima eu fiz uma live aqui com, esqueci o nome dele, ah, esqueci o nome dele, Jorginho, não, Jorginho é o nome do filho dele, enfim, que é o, que é o assessor do, do Suplicy, ele falou sobre, é, sobre isso, né, assim, da onde que vem a, a renda, né, a renda para garantir a, a, renda, a renda mínima, né, da onde que vem, né? Sim, sim taxar as grandes fortunas. Mas a gente não tem mais falado, os partidos de esquerda não têm falado, eu não vejo, mas a gente meio que, sabe, a, é, a, a gente entende que é, todo dia é uma, é uma pauta nova que entra, todo dia é, é apagar o um incêndio que a gente tem que apagar, todo dia está acontecendo coisa, a, a conjuntura está muito, tá muito dinâmica, mas a gente precisa se concentrar numa organização muito forte para poder fazer a defesa dessas pautas que você... Que você levantou aí. Eu tenho a impressão que nós ainda, né, pobre, trabalhador, mulher negra, é, LGBT, enfim, né, todo, é, todos nós que, que estamos assim, na, né, nessa iminência de sofrer muito mais com essa pandemia, a minha impressão é que a gente ainda não, não sofreu pior por conta é, de uma rede que se tem, né, de apoio, e por conta ainda não, de algumas de algumas políticas públicas que a gente ainda tem aí, né, uma franja aí, um rescaldo aí, porque se continuar do jeito que tá, como você mesmo disse, o estrago vai ser assim, muito grande. A nossa preocupação, eu sou, eu sou do serviço público, né, a nossa preocupação tá muito grande com isso, eu acho que se a gente não não, não tomar é, uma medida, assim, de, de unidade mesmo, e demarcar isso, isso que você falou, né, demarcar muito não. bem, eu acho... Eu achei interessante esse ponto, né, de, de medidas, de políticas públicas focalizadas. Se a gente não, não, não demarcar isso muito bem nos nossos movimentos, eu acho que a gente vai ter um prejuízo muito grande quando, se a gente conseguir né, parar um pouco aí o, o avanço dessa, dessa transmissão, né, dessa, dessa doença. Mas eu também já falei demais, deixa eu ver as, as perguntas aí, que tem um pessoal que fez perguntas. Temos perguntas, Fabi? Vamos ver se a Fabi coloca aqui para nós. Temos. Uhum. A Marta Oliveira, boa noite, Marta. A Marta Oliveira fala assim, ó. Eu acho um absurdo não constar no currículo escolar história africana e indígena. Deveria ser disciplina obrigatória. E por que será, né? Que não tem, né? A Cleusa, com certeza, uhum. vai, vai ter resposta para você. A Wanda Conte. Boa noite, Wanda. Fala assim, Cleusa Caríssima. Abraço saudoso, sempre guerreira. Como acordar o povo para reverter a nossa situação? Como convencer o povo que é importante o isolamento social? É, a questão, eu estava tava, eu tava fazendo um texto semana passada, eu estava vendo, né? Quantos de nós podemos fazer isolamento social? Né? Quem de nós pode fazer isolamento social? Né? Você falou um pouco sobre isso, né, Cleusa? Você quer responder as duas questões? É, eu vou responder. Então, agradeço, oi Conte e as demais companheiras que estão assistindo, bom vê-las, ouvi-las. É, então, na verdade, é a história do currículo, na verdade, que eu acho legal essa história da educação. É, nós temos né, a lei 10.639, que no primeiro momento falava né, da história da África e a história dos afro-brasileiros, da cultura afro-brasileira, né, que foi para o currículo, foi para a LDB. Depois, nós reformamos, para a lei 11.645, porque incluiu os povos originários, né, que é a população indígena. Então, os currículos têm que, na verdade, contar a história da África né, e do, da cultura brasileira, da população originária indígena, que está fora dos nossos livros didáticos. É o que eu falei, aqui a gente tem uma unicultura, a gente só conhece a cultura ocidental, né, nós não conhecemos os povos originários né, do, não conhecemos as populações indígenas, as etnias e, ao mesmo tempo, a população né, afro-brasileira. Então, essa história dos currículos, gente agora, por exemplo, nessa coisa do isolamento, do distanciamento, a né, gente estava discutindo com algumas coisas, eu também sou professora, embora tô fora da sala de aula há muito tempo, mas nós temos professoras, por exemplo, que não tem, mal sequer, tem um celular decente. Né? porque o piso nacional da educação não vale para todas as regiões do Brasil, ele muda muito de um lugar para o outro, então tem professoras que mal sequer têm um celular decente, como é que ela vai preparar uma aula virtual para os seus alunos nas mais diferentes áreas? Para isso também o governo tinha que apresentar um pacote com dinheiro, se não tem dinheiro, faça, casa da moeda, sabe o que é isso? todos os países têm, é para gerar moeda. Ah, mas gerou moeda, gera dívida. Gera? Gera dívida. Que nós mesmos vamos pagar depois com impostos. A gente é classe trabalhadora. Já que 50% dos impostos vem de nós. É tributado sobre o consumo. Né? Não tributa a renda, não tributa a riqueza, não tributa a fortuna, mas tributa e 50% a classe trabalhadora. Né? Então, essa história, ah, gerou moeda, gera dívida, gera. Vai ser só nós? Não. A crise é mundial. A gente vai ter que repensar. Então, tem que fazer pô, aquela casa da moeda para funcionar que estava querendo privatizar. Privatiza o setor estratégico da economia. Né? Primeiro começa a terceirização. Primeiro, volta a terceirização. Virou aquele pandemônio. Aí vem a reforma trabalhista. Que tudo isso é para gerar emprego. A terceirização é gerar emprego. A, a, a reforma trabalhista ia é gerar emprego. A reforma da previdência ia é gerar emprego. Tudo em balela. Né, que o desemprego aumenta cada vez mais, que a crise agora é pior. Então, fechando a questão do currículo, escolar é fundamental, mas a gente tem que bater de frente também nessa área, porque as nossas salas de aula não vão poder mais comportar 40, 30, 50 crianças. Né? Então, como é que a gente vai pensar o sistema educacional? Já que a gente vai ficar três anos, como é que fica a questão do ano letivo? Né? Como é que fica o pagamento das trabalhadoras? Como é que fica a segurança individual? Os equipamentos de segurança individual, de segurança coletiva? Vai ter quantas torneiras? Alcool gel nas escolas? Máscara para todo mundo? Vai ser 10 alunos, 5 alunos? Como é, entendeu? Então, tem coisa seríssima para discutir E as pessoas são... Né? O governo, né? Infelizmente A segunda questão, que acho que foi a fonte que coloca Como é que a gente conscientiza o povo sobre essa questão do isolamento o ideal, na verdade, seria que a gente tivesse um governo exemplar, né? um Estado promovente, um Estado que promove, um Estado que enxerga o que está acontecendo. Nós temos reservas, mais de 300 bilhões. Falar que o Brasil não tem dinheiro é mentira. A gente não deve para o FMI. A gente tem reserva, tem fundos, tem riqueza aqui dentro interna. Nós temos bancos públicos. Então tem como injetar um dinheiro na nossa economia, para que tudo isso, para pensar a educação, como é que vai ser, nós temos que pensar o retorno ao trabalho, como é que vai ser o, o patrão que é que volta a trabalhar. Mas ele falou sobre a logística que incide o Covid-19, que o Covid-19 existe uma logística própria. A logística passa primeiro pela sua segurança individual, você tem que ter os seus equipamentos de segurança individual, depois o coletivo. Você não vai poder sair tomando ônibus, colocando a mão naquela. Para segurar para não cair, os <risos> ônibus lotado, metrô. Isso não vai poder mais acontecer. Né? O que, que a gente vai ter? A gente vai ter uma, uma plaquinha na mão, em vez de você ter um cartão, a gente vai ter uma, uma pulseirinha com disco, você passa na máquina de longe e ele. Né? Que, essas coisas! Então, quando a gente fala, por exemplo, assim, que o setor industrial, a gente teve também a desindustrialização, né? Esqueci até de falar sobre isso, que é outra coisa que pesa também. Mas a gente tem que pensar o nosso parque industrial, né? Como é que a gente faz essa reconversão, de um modo geral? E tudo que nós precisamos, a gente precisa de uma quantidade em massa. A gente precisa de máscara em massa, luva em massa, é muito, é uma quantidade muito grande. Então, é uma coisa muito séria. Que, e, e aí as pessoas não caem a ficha porque tem um desgoverno que fala que é uma gripinha, que fala que a ciência é balela, que é, a terra é plana. Né? Então, é uma área do... Entendeu? É uma, um negacionismo né, daquilo que a ciência prova, não a ciência a nível mundial. Eu sei que nós temos hoje uma juventude maravilhosa, né, sentada, ligada às TIs. E que estão... O mundo está debruçado procurando soluções, né? Então, a gente pega dentro das universidades e fora deles... Eu tenho conversado com várias meninas pretas da juventude que estão na área de tecnologia... E elas estão lá fazendo respiradores, tentando ajudar a vacina... Está todo mundo fazendo um milhão de coisas, mas sem dinheiro! Sem dinheiro! Então, tem que injetar dinheiro também nesses órgãos de pesquisa... Porque eles... Né, por exemplo, elas estão fazendo respiradores que vai sair metade do preço que tem no mercado mas tem que ter um financiador, elas estão fazendo vaquinha na internet. Gente, é vergonhoso. Não é uma coisa que é para todos os brasileiros e brasileiras, que, é que é para o mundo. São coisas ...para preservar a nossa vida. Elas estão correndo, colocaram dinheiro do próprio bolso, né, colocaram do próprio bolso, seus próprios recursos na pesquisa, e estão pedindo, passando chapéu, agora... A, a, como se chama aquela? Ai, aqui nós temos. A Leroy Merlin. A Leroy Merlin. A Le, Leroy. Leroy Merlin. Ela, é, Leroy, os laboratórios. Eu achei legal também, assim, a gente critica muito, né, nossos, né? A Magazine Luiza, que foi a primeira que eu achei exemplar. Eu achei exemplar, porque é mulher também que dirige, né? Ela foi a primeira que pensou em funcionário, foi a primeira que treinou todos os seus funcionários para vender virtualmente e garantiu o salário. E deu um X, não é muito grande, não, mas deu um dinheiro aí. Né? Mas não é só o Magazine Luiza e o Leroy Merlin. As grandes corporações. Né? O próprio sistema bancário, que é extremamente lucrativo nesse país. Você pega a questão do crédito: 96% do empréstimo bancário é de pessoas físicas. Nossa. De pessoas. Não tem pendurado, todo mundo vê pendurado no empréstimo bancário. Eles sobrevivem disso. Tem uma renda absurda de lucratividade do sistema bancário. E não tem coragem a febra ban, ninguém, de chamar e falar olha, tem que pôr dinheiro, tem que investir dinheiro nisso. entendeu Então, é... a questão da conscientização vai ser esse trabalho meio de formiguinha. Vai assustar muito o nosso povo, viu, Wanda? Eu acho que, infelizmente, nas próximas semanas, o aumento da letalidade, isso vai causar um certo pânico e susto. Né, nas pessoas. Então, pode ser que aí tenha um recolhimento, mas eu acho que para esse recolhimento é que pode né, ficar isolado, né? para isso tem que ter esse pacote que eu estou falando, uma renda básica definitiva. Eu estou, inclusive, junto com outras pessoas, defendendo a renda básica, definitiva e universal. Aí a pessoa fala, como universal? Rico também vai receber, vai. É universal para todos. Só que quem não precisa, devolve em de forma de tributo. Você cria um outro sistema jurídico, eu não tem como que é isso, né, Guida? Você que sabe, você é advogada, para poder ver como é que eles devolvem para o corpo público isso. isso né? é como só é tributar. que tributa. Então, é só tributar ah, que eles ah, pegam. É só tributar que eles não Entendeu? Pegam. Quem tem que pensar. Ah, e daí tem que pensar, tem que criar Eu, eu não sou economista, que... sou da área de direito é. Mas fica ouvindo, lendo e tudo mais E vai pensando em algumas coisas Então eu estou bem nessa linha mesmo De defender renda básica permanente E pensar também nessa coisa da renda básica universal Porque... Querida, tem uma pergunta aqui ainda Tá bom, vou parar! <risos> <risos> <risos> ó, tem uma pergunta que <risos> não veio pelo, pela, pelo Face, porque a pessoa não conseguiu, mas o pessoal tá, tá aqui tentando me achar. É, passa minha pergunta. Eu vou, eu, vou, eu, eu vou ler aqui, ó. Chegou aqui para mim pelo WhatsApp, ó. É, a pergunta é da Lucy, tá? Ela pergunta o seguinte: Campinas tem um número elevado de trabalhadores no setor de varejo atacado e serviços. Podemos dizer que nos bastidores desses serviços temos a mão de obra terceirizada na linha de frente e sem os devidos cuidados na proteção contra o corona? É, para além da exploração das horas trabalhadas, podemos dizer que os trabalhadores dos serviços terceirizados estão abandonados nas políticas sociais? Sabemos um percentual... Sabemos um percentual alto. Sabemos que um percentual alto do salário fica com a empresa. Essa questão dos terceirizados, você falou assim, né? Quando você falou assim do do, do número de de, de de mulheres negras que estão na é, no setor na, no setor doméstico, né? Como como, como trabalhadoras domésticas. E aí há as que não estão. Geralmente elas estão com contratos mais precarizados, né? Tem essa pergunta. Deixa eu ver se tem mais uma, só para você responder logo duas, para você não... Vamos lá, não perder tempo. Ó, as mulheres negras estão na linha de frente contra o coronavírus, já que a maioria das enfermeiras são negras. As consequências disso, a gente já sabe. É um comentário da Fabiana Gonçalves. O Clodoaldo fala o seguinte, ó, os empresários privatizam os lucros e jogam para a sociedade os prejuízos. Aí vem com esse papinho safado de estado mínimo. Deixa eu ver... A Mara Bispo fala... Oi, Mara. Fala, boa noite, bonitas. Demorei em encontrá-las, mas achou. A gente está aqui, tá? <risos> Obrigada, Mara. Ah, o Clodoaldo fala assim... Cleusa, você é um exemplo de grande cidadã brasileira. Está falando tudo sobre o desgoverno no Brasil. Obrigada, Clodoaldo. Ele está sempre assistindo aqui essas lives conosco. É. A Denise Xavier fala o seguinte, mulheres poderosas e lindas. Boa noite. Boa noite, Denise. Saudade de você. Eu vou te ligar, viu, Denise? Eu não esqueci de você, não. Fabiana, de novo, fala o seguinte, ó, desde que atravessaram o Atlântico, as mulheres negras vêm trabalhando pelo bem-estar dos outros, amas de leite, cozinheiras, benzedeiras, trabalhadoras domésticas, cabeleireiras, enfermeiras etc. Já o nosso direito ao bem-estar é sistematicamente negado. Verdade, né? A Cláudia Rocha. Oi, Cláudia. Guida querida, você é nota mil. Obrigada. Cleuzinha. Então, Cleuzinha. A gente conhece diferente, porque eu sou Cleuzona. Cleuzinha. Você, então, sem palavras, precisamos de vocês na linha de frente. Vocês me representam. Poder para o povo preto. Ah, obrigada, Cláudia. Um beijo. <risos> você quer responder? É, vou responder. Sim. Aí tem a história do, tem essa coisa do nome, né? Então, eu tenho vários... É Cleuzinha é o povo que me conheceu lá no início do ativismo, na SEBS, né? É que então, cresceu Cleuzinha. tanto... <risos> Não cresceu só de tamanho, não. não. Depois, depois, no caso do meu irmão, que tinha pedido de Johnson, falou Cleusa Johnson, depois Cleusa do PT, Cleusa do Sindicato, entendeu? Eu te conheci, vai. Cleusa, no sindicato. Foi na greve é. do Chico Amaral de 98, acho. É, eu entrei, eu entrei em 97, foi a primeira greve do que eu já peguei, já entrei, já fiz greve. Aí, em 98, eu nunca me esqueço de você, Cleusa, com aquele microfone descendo a Nossa, eu até, eu até me arrepio, mas vamos parar de falar disso. Vamos lá. Então, é, vamos aconteceu. lá. Então, pegando a questão primeiro da terceirização. Lógico que a terceirização, na verdade, é uma forma de precarização das relações trabalhistas. né? Então, aquele que está terceirizado, infelizmente, já está precarizado, de um modo geral, e, logicamente, o dinheiro que o Estado passa para as empresas, vamos supor, passa R$ reais para uma, uma monitora, um exemplo, bem assim, né? desse dois mil, vamos supor, ela vai receber um salário mínimo, sei lá. Falando assim, grosseiramente. Uhum. Mas a terceirização em si já é uma forma de precarização das relações trabalhistas de um modo geral. E aí eu queria pegar um pouco essa coisa do. articulando com essa coisa da terceirização, que está muito dentro do serviço público, né? Eu fiquei 30 anos praticamente no serviço público. Então, eu tenho a de falar também que é outro prejuízo, outra perca que as mulheres negras tiveram de um modo geral. Por quê? Porque nos serviços públicos, nós somos um contingente muito grande de mulheres negras. Éramos. É. Né? É. Ainda somos, éramos e somos, mas aí muda, é. agora vai mudar. Vamos, deixa eu só falar o que eu quero dizer. Por quê, na verdade? A gente era, somos muitas na educação, na saúde, na assistência social, na cultura, nessas áreas todas. São muitas mulheres negras, por conta do que? Do concurso público, porque o concurso público, você presta o concurso público depois que você já passou por todas as fases eliminatórias que chega o tete a tete, aquela entrevista para você já entrar né, no, no, no, nesse espaço do estado brasileiro, no município, no estado federal. Então, a pessoa não tem mais como te barrar em função da sua cor, de qualquer outro estereótipo construído na sociedade, porque você já passou por todas as fases eliminatórias. Embora a gente entre, muitas vezes, nos cargos menos remunerados e mais desvalorizados. Mas muitas de nós também foram estudando e conseguem galgar outros cargos dentro do serviço público de modo geral. Agora, com a terceirização e com o fim dos concursos públicos, esse é um mundo, um mercado de trabalho, um espaço de trabalho, vamos falar mercado, que nós não vamos acessar mais. A gente entra nessas terceiras, né, nos cargos mais desvalorizados e menos remunerados. Então, qualquer ação né, governamental nesse sentido, onera quem? Os mais desfavorecidos, da classe trabalhadora e a classe trabalhadora, entra a classe trabalhadora né, os negros, negras e as mulheres que estão na base da pirâmide de desenvolvimento. Infelizmente, todos pagam o pato, pagam, mas alguns pagam mais que o outro. Por isso que é a importância né, das políticas focalizadas. Porque se você não foca, você não promove. O Estado tem que ser o um Estado promovente, mas as, no setor empresarial, tem que dar sua contrapartida. Tem que, numa crise, o comércio é, tem que dar sua contrapartida, porque senão em vez de demorar cinco anos, vai demorar dez para sair disso. Né? E aí a pobreza é uma coisa muito preocupante. Então, as relações trabalhistas estão bastante fragilizadas e quando nós voltarmos não vai ser a mesma coisa, como eu disse. Nós passamos também por esse processo de uberização, né? o Uber. Né? O Uber é o que é o iFood, o Help, cada um desses aplicativos aí. Esse aplicativo é muito prático, porque o empresário, ele é só o mediador da tecnologia. O trabalhador o trabalhadora que trabalha com um o aplicativo é tudo sobre a responsabilidade dele. Né? Desde a locomoção, né? a mobilidade, fazer suas respectivas entregas, levar as pessoas para lá e para cá. Ele não tem nenhum direito trabalhista. Se ele sofrer qualquer acidente de trabalho também não recebe nada, seu carro quebrou qualquer coisa é de responsabilidade desse trabalhador trabalhadora né? então, é uma desresponsabilização no meu ponto de vista a terceirização e esse processo de uberização nesse mundo virtual então, eu penso assim essa, o novo retorno, já que o setor empresarial e o próprio desgoverno está pressionando as pessoas para voltar para trabalhar, eles têm que apresentar qual é a logística como é que vai ser o transporte, como é a mobilidade urbana? Como é que vai ser o transporte? Né? Como é que vai ser o elevador? Como é que vai ser a escada rolante? A gente não vai poder pôr a mão mais em lugar nenhum. Então, tem que, se não apresenta isso, como é que vai ser? Né? Então, eu, eu fico... É, a nossa situação muito, muito, muito, muito, muito, muito delicada. A nossa fragilidade é grande demais. A gente não pode também se abster do debate. Não. Né? Acho que a gente tem que tensionar. Tem que intencionar. Intencionar. E a, atenção, e a atenção tem que começar no município, começa no município, com o governo municipal, o pessoal no estado, pessoal no governo federal. O governo federal tem que fazer o gesto. Passou, repassou dinheiro para a prefeitura e para o estado? Segundo que algum chegou. O dinheiro. Agora não dá para o Jonas, né? Congelou, já está congelado. Quanto tempo não tem reajuste, gente? Os, quanto tempo não tem concurso público na prefeitura? Fala para mim, Guida. Eu, tudo bem que faz três anos que eu estou aposentada, mas eu não vejo. Não, não tem. Eu, acho, eu acho que os últimos concursos Deve ter sido 14, 15 Não, teve, teve um de professor agora há pouco tempo Também É, O de professor teve, mas concurso assim Até a gente estava A gente estava fazendo uma, uma, uma avaliação Sobre aquela política de cotas né, Do município né, que, ah. que, tinha um, que tinha um prazo, né, que foi aprovado aqui em Campinas, que tinha um prazo, mas a gente estava até fazendo uma avaliação sobre isso. É, não vai, não vai conseguir atingir o objetivo que é, é para atingir uma política de cotas, entendeu? Não vai, porque assim, são pouquíssimos concursos públicos que, que têm sido feitos. Os, os últimos que foram feitos agora é, foram, foram para professor, né? e tem, tem solicitado um para monitor. Agora a saúde faz muito tempo que não faz concurso público. Então, né, então você pega por um lado o SUS, na verdade, que já perdeu muito recurso no período, pouquíssimos profissionais, por exemplo, eu sou do laboratório, né, eu, eu, eu era empresa pela Secretaria de Saúde, eu fiquei um tempo emprestada no Instituto Adolfo Lutz, porque a gente não tinha ainda laboratório municipal na época, agora nós temos, tá aqui no Ouro Verde, perto de casa e etc. Eu lembro que quando eu voltei de Brasília, é, quando eu fui embora meu centro de custo estava ligado no gabinete né da Isalene então quando eu voltei tinha que cortar esse vínculo então eu peguei e falei assim ai ah, voltei e cheguei em Campinas falei ah, sabe que é alguma coisa eu vou voltar para o laboratório só que aí eu não era mais no Instituto Adolfo Lutz, eu vim no laboratório municipal aqui no Ouro Verde quando eu cheguei no laboratório municipal com as minhas colegas me disseram que que você está fazendo aqui Eu estão assim, oh, me preparando para voltar você tá louca isso aqui tá tudo testemunhado. Quantos exames de sangue você fazia na época? Eu falei assim, ah, depende, você tinha quatro cento, e ela você, assim, ah, agora tem 15 mil. Eu, nossa, <risos> <risos> tudo bem, tudo bem. Que agora tá informatizado, tá então informatizado. você passa, passa tudo pela máquina, você só vai conferir aquele que deu alguma coisa, e vai lá pro microscópio e tudo mais e, e analisa, né? Uhum. Então, ela, então, elas me desestimularam a voltar para a saúde, entendeu? Aí, como quando eu fui vir para o gabinete, eu estava na Secretaria de Cultura do Museu, aí eu voltei lá no gabinete, falei para o doutor, ela falou, não, então eu quero ir para o museu, e tal. voltei para a cultura de novo, então eu não fui para a saúde. Então, já estava tudo terceirizado, já estava uma situação dramática. Muito dramática. E isso em 2007, 13 anos depois, né? Então, uma situação bastante caótica, teve pouquíssimo concurso público. Então, o serviço público está sobrecarregado nesse momento e vai ficar cada vez mais em função dessa crise sanitária, e você não vê nenhuma medida, nenhum gesto né, em âmbito nenhum para que possa melhorar um pouco. As pessoas não ficar tão preocupadas, tão tensas, tão angustiadas, tem isso gera angústia, gera tensão, gera depressão. Né? Então, tem que dar resposta, mas as respostas são muito lentas. Muito lenta. Muito lenta. E Sim. aí, é, essa grande preocupação nossa. Então, não sei se respondi, eu perdi alguma pergunta, mas enfim. Eu acho que você <risos> passou Valeu. por todas. Uhum. Temos mais alguma? Acho que dá para responder mais umas duas, aí a gente... Ah, a Débora Chaves. Oi, Débora. A Débora é servidora pública. Fala assim, ó. A greve em 99, ficamos 40 dias comendo pão com mortadela no passo nunca esqueço, nossa passeata <risos> em fila indiana, é isso mesmo a gente era em fila indiana, duas filas e a Cleusa no meio com o microfone <risos> orientando faz, faz. agora a orientação é essa, é essa, vamos fazer isso vamos, é, eu lembro que você vamos votar uma ajuda, uma contribuição fundo de greve nossa, era. Ó, fundo de greve gente, aí olha que coisa linda. Ah, hoje não tem mais nada, Deus! Que situação. Bom, não, eu, pode Verdade, falar. foi pode muito falar. educativo, né? Muito. Não, eu acho assim que o processo foi muito educativo. Primeiro que nós aqui em Campinas, né, em 88, nós fomos o primeiro, na verdade, o primeiro sindicato dos servidores de serviços públicos, de serviços públicos. O primeiro sindicato é o nosso de Campinas. Por quê? Porque ali né, em setembro, quando nós sentamos meia dúzia de pessoas, eu, Ivete, acho que Ricardo Schumann, meia dúzia... Nossa, tá ruim, fazer um varal da miséria, não sei o quê, não sei o quê. Aí fizemos uma primeira conversinha na escada da prefeitura, aí nós chamamos uma segunda reunião, veio umas 40 pessoas, nós ficamos meio assustadas. Aí nós chamamos uma terceira, vem mais de 300, aí nós chamamos uma assembleia. <risos> chamamos uma assembleia, veio 2000 mil, fizemos tal varal da miséria, né, que a gente estava, nossa, uma situação dramática, uma inflação de quatro dígitos, estava o caos, na verdade, né. Aí a gente fez esse varal da miséria, veio duas mil pessoas, mais de duas. pessoas. Quando nós vimos que tinha 2 mil pessoas, nós corremos na papelaria, compramos o livro, já demos para os advogados, eles fizeram um texto, nós colhemos assinaturas de todo mundo. Aí a Constituição, a Constituição Federal foi aprovada dia 5 de outubro de 1988. No dia 6 de outubro, nossa advogada estava lá em Brasília dando entrada no Ministério do Trabalho. Ah, né? que então, que show, que show Foi bem legal, e aí foi legal também que nós entramos Aí a Unicamp também entrou E vocês, as pessoas que podem ser que esqueceram Mas o Simeonato, que era o candidato do PSDB Estava em primeiro lugar, estava lá em cima na pesquisa E o Jacobitar estava lá embaixo Aí naqueles 15 dias de greve Nós unificamos com a Unicamp A Unicamp vinha para o centro E eles tinham no antigo hotel Savoy ali na Grissé Era um prédiozinho colado no Magazine Luiza era Sim. o comitê do Simeonato. A gente parava com o caminhão da Cuxa lá, ficava gritando, Simeonato, não! Chega de ladrão! <risos> viramos, minha querida! Viramos! Que maravilha, que maravilha! A Nádia, Nádia está pelo... acompanhando aqui, ela falou, tempos bons. Ah. Eu lembro que nessa fila estava eu e a Nádia. A Nádia estava na minha frente e eu atrás dela, acompanhando a sua orientação. Eu lembro de... Ó, a Anselma, vamos ver o que a Anselma... Comenta aí, Anselma fala assim: boa noite, abraços, Guida Caliço e Cleusa, Aparecida da Silva, parabéns, super beijo. Beijo, Anselma, saudade de você também. E aí, que é Beijão. Vamos lá? Beijão. Então, gente, aí vou falando um pouquinho disso, né? A gente estava discutindo muito. É, como eu falei, eu estava falando da necropolítica, quem tem trabalhado um pouco com essa temática da necropolítica, é, do Achille Baby, né? E ele fala também dessa topografia, né? Que que a gente fica nos territórios muito confinados e o pessoal tem falado nesses últimos dias do o que se chama lockdown lockdown não sei é, falar bem o lockdown. nome em inglês. lockdown essa coisa do, do como é que vai ser para nós nas nossas periferias né vai virar o quê né vai virar o, o civil no, no, no, no, no nazismo né? as pessoas vão ficar confinadas numa determinada região sem nenhuma infraestrutura social você não tem PAs em todos lugares hospitais em todos lugares a nossa unidade de saúde também funciona muito mal, em função do que nós já falamos, né do, do desmatelamento da saúde, do baixo investimento, é, da ausência de concurso público. Então, é outra coisa que nós vamos ter que discutir também, como é que vai funcionar. A gente tem que pensar também, né então, é, é, essa topografia com a para que é essa topografia, da, não só da desigualdade, mas ela, ela é muito... Porque os territórios, é ah, isso que eu posso falar. Pensando na questão do território, pensando na desigualdade, que eu penso que outra, outro calcanhar de Aquiles, nós, para a superação da crise, que nós temos que melhorar também, é a nossa relação campo-cidade. A relação campo-cidade tem que ser prioridade também número um. E a gente tem que potencializar a reforma agrária e urbana. Porque se nós não fizermos isso, a gente não vai sair da situação de pobreza. Né? desse país que não gosto muito dessa palavra subdesenvolvida, mas é, porque eu acho que todo mundo tem desenvolvimento, é uma coisa que acontece é simultânea, é dinâmica, acontece em qualquer lugar do mundo. Mas a gente precisa repensar nossas práticas. Né? Como é que a gente vai, por exemplo, nesse momento agora do, do, de, de Covid, de dois, três anos, que eu falei, como é que fica a nossa questão da mobilidade urbana? Né? Porque é de, tem que pensar de, a mobilidade urbana no seu contexto geral, como é que você se desloca, não só para o trabalho, mas para fazer suas compras, para você ir para a escola, e tudo. Então, a gente tem que parar, muitas vezes, de ficar discutindo micro e pensar nessas questões mais macro. né? Eu Acho que tem a coisa da singularidade, de você focar para você poder promover, mas você precisa do Estado promovente, você precisa do setor empresarial, porque é o setor mais atrasado a nível mundial é o setor empresarial brasileiro. Né? Que o setor empresarial fora do, do, do Brasil, ele, alguns, estou falando aqui da América Latina, nós nem falamos do Sul, né? nem dá para pensar não. agora. É. Mas, é. mas eles pensam assim, que seu empregado tem que ter um salário relativo, está bem, porque ele tem que consumir o que ele produz. Agora, nós aqui não, eles são é a elite do atraso. É aquilo que o José de Souza escreve e fala, entendeu? Eles estão doentes, eles ficam com ciúmes, por exemplo, aquela coisa, ah, mas o aeroporto, depois de 2003, com o nosso governo democrático popular, a aeroporto agora é igual a rodoviária, então eles são, ah, isso não pode mais ir no mercado porque está cheio de pobre, ah, é porque todo mundo tem, entendeu, uma coisinha tão mediocrinha né? tão atrasada, tão medíocre, entendeu, então, a pessoa hum. não pode melhorar um pouquinho as suas condições de vida, que geram ciúmes, achando que o Estado estava dando dinheiro só para a casa trabalhadora. Gente, minha casa, minha vida. Né? Uma, uma, é, um, é um mínimo que o um Estado pode oferecer. Então, eles acabaram com todas essas políticas, foram tudo por água abaixo. Minha casa, minha vida, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Não pega mais. Não pega mais. E agora a renda básica não dá para ser 600 reais. A renda básica tem que ser no mínimo, um salário mínimo. E nem está chegando. Não dá para ser R$ 60,0. Reais. E nem está tá chegando tem, esses 600. Tem pessoal que não consegue receber, mesmo preenchendo todos os requisitos. Não recebe. É um absurdo o que eles estão fazendo. É um não sei se é que eu sou. Mãe de filho único com seis netas. Eram cinco netas, mas eu ganhei uma outra que descobriu, fizeram um DNA, descobri mais uma neta de 14 anos. Ele também não conseguiu receber os 600 reais. Porque ele é músico, toca na noite, que ele está fazendo do projeto social? Ele tem um projeto social que chama Samba do Presidente, lá no Santa Mônica, e o projeto que é uma vez por mês, eles já cobram um quilo de alimentos quando as pessoas entram, que fica ali mesmo na comunidade. Né? Que naquela região São Marcos, Santa Mônica, região norte, é uma região também bastante desfavorecida, né? Uhum. Então, que eles, então eles, têm, eles têm trabalhado distribuindo cesta básica, até meu carro fica mais lá na região distribuindo cesta básica do que comigo, entendeu? Então ninguém recebe esse dinheiro, o pessoal não consegue acessar, é vergonhoso. É, é vergonhoso. Você tem as lotéricas, tem vários, mesmo sendo os bancos privados, e daí? Entendeu? É na hora de fazer dívida. Agora ninguém pode fazer economia, não é momento de fazer economia, é momento de gastar. Mesmo porque o que gasta agora volta depois. E renda básica, como eu falo que essa elite do atraso ela é muito egoísta, alguns falam assim, ah, mas vai dar dinheiro para eles, o Estado vai ficar endividado. Ai, isso minha irrita. Porque o dinheiro que vem para a mão da classe trabalhadora volta imediatamente para o setor empresarial. Claro. que a gente gasta tudo que a gente ganha. É no consumo. Uhum. Né? Yeah. A gente pega o nosso, nosso salário, a gente gasta tudo, não sobra nada. É diferente se você ganha 2 mil, né, se paga aluguel, transporte, alimentação, se tem filho, não faz nada. 600, mal se queda dá para comer. Agora, muita gente, infelizmente, vive de aluguel. Nem todo mundo tem casa própria. Então, é uma situação bastante. A de pensar a renda básica definitiva, tem que rever esse valor. Né? Não dá para ficar só pensando no, no, no, no financeiro, só pensando no monetário. É só os rentiços, aqueles que, que sabem de renda né, e de lucros absurdos. Tem que pensar na vida, porque sem a classe trabalhadora também, eles não acumulam riqueza. Eles não Exatamente. estão acostumados a trabalhar, eles precisam de nós. Então, se precisa, tem que preservar. Né? Então, esse acordão, esse olhar mais atento, infelizmente, não se deu nem por parte do Estado brasileiro, nem por parte da sociedade e dos endinheirados. Esse é. é o nosso maior prejuízo. Mas eu acredito, como eu sou uma pessoa positiva, otimista, que melhores dias virão, que a gente vai superar isso. Agora não dá para a gente começar a botar a cara na rua por conta do desgoverno e do setor empresarial e quer que a gente volte ao trabalho sem dizer qual é a logística. Ele vai mandar transporte, pegar seus funcionários? Vai vir o quê? Uma van que vai só quatro pessoas, cinco pessoas? Não, como é que vai ser isso? Né? Porque, se não tem essa solução, eu penso que não dá para voltar a trabalhar. Se não dá para voltar a trabalhar, o Estado tem que bancar. Tem que bancar de que forma esse dinheiro é nosso mesmo? Renda básica definitiva. E discute melhor esse valor. Porque 600 reais é uma vergonha. Sem contar que era 200, né, amiga? A proposta inicial era 200 reais. Era, era 200. Vergonhoso, Aí teve um tititi né? -titi e tal, foi para 300, entendeu? Agora vem esse tempo, as pessoas não acessam. Aquele aglomerado na frente da Caixa Econômica Federal. Né, o pessoal já soltou alguma coisa falando que acho que era uma estratégia para matar mesmo, entendeu? Aí vai todo mundo para a caixa de cronoma, contamina todo mundo. Ai, não, gente, não. só Ai, tem que rir uma hora dessa, porque... Bom, pessoal, É topografia, não, não... Da topografia da crueldade. Topografia da crueldade é, e verdade. a política do, do é Acilio, ne... entendeu? Na, na veia, né? na veia, é verdade. Bom, nós vamos então aqui para os nossos finalmente. Eu quero é, agradecer muito, muito, muito as pessoas que participaram. Eu já vou passar para a Cleusa fazer aí as, as considerações finais, mas eu vou antes, quero agradecer o pessoal que acompanhou a gente, bastante gente acompanhou aqui, né? A Anselma, a, a Adriana Neves, a Ângela, a Cláudia Dalina deu um oi aí, falou bons tempos para nós, quando a gente uhum. fazíamos as nossas greves, os nossos movimentos de luta, é, a Enilde Marques, o Clodoaldo, a Valdira Barbosa, André Cristiane, Fabiana Gonçalves, Malu Alencar, Silvana, Márcia, Maísa Soares, Penha Moraes, Esther Dias, a Esther também passou aqui, deu um oi para nós, falou que estava nessa ah, greve legal. também, que a gente falou da greve. <risos> a Luana, Saião, Angélica Cruz, Lidney, Laurinda, Jana Couto, Marinho, Silva, Bastilha Bispo, enfim, pessoal, não vou conseguir ler todo mundo aqui, que tem muita gente, peço desculpa, mas a Gislaine Antônio, Cássia Vacari, enfim, tem uma galera boa que, que acompanhou aqui essa live. Ficou aqui o tempo todo conosco. Agradeço a participação de vocês, agradeço as perguntas, agradeço o compartilhamento aí. Lembrando que essa live demora um pouquinho para carregar, mas logo ela carrega e fica aqui na página. Se você não conseguir assistir ela toda hoje, ou se você pegou no final, vale a pena você pegar desde o começo aqui os comentários, toda a fala da Cleusa. Uma fala muito boa, com um recorte e muito especial, que vale a pena, né? com um recorte muito completo né? do que, de fato, tem sido a nossa luta pela sobrevivência, nesse, não só nesse tempo de pandemia, né? que ela faz todo um histórico aqui, mas ela aponta muito é, o que tem sido a nossa luta aqui. Sérgio Albergaria, Lucimar Batista, Mara Bispo, enfim, agradeço a todas e todos né? por ter participado dessa dessa live aqui, nos acompanhado, e eu vou pedir para a Cleusa agora fazer aí uma fala final, se ela quiser falar alguma coisa, e antes, antes dela falar, lembrando que é, sábado, né, às 21 horas, nós temos alta ro, altas rodas com a Guida, né, é, a gente não tem ainda o tema ainda definido, nosso pessoal que está organizando ainda está vendo isso, mas com certeza no sábado agora, às às 21 horas, eu estarei aqui com algum tema que possa interessar a gente nesse período agora, como a própria Cleusa falou, né? A gente está se reinventando, né? Usando essas novas tecnologias para poder dialogar com as pessoas, para poder. Então, fazer o debate político, né? fazer reflexões importantes, enfim, fazer luta, né? Não é porque a gente está em casa que a gente não vai é, lutar mais, né? Vamos lá, meu amor. Meu amor, fale. Faça suas considerações. É, eu sinais. quero. Agradecer a Guida, né? agradecer toda a equipe técnica que está aí na assessoria colaborando para que a gente possa fazer essa live. Todas as companheiras e companheiras que estão tá assistindo e dizer para a Mara que está nos assistindo também que todos nós estamos fazendo uma corrente de oração e pensamento positivo, que o filho dela está hospitalizado com Covid, faz 13 dias, mas estamos todos nós aí né, mandando uma energia positiva para sua recuperação breve. Então, beijo no coração de todas. E aí eu queria só concluir falando o seguinte, que dentro dessa demanda toda eu falei muito pouco, mas tá essa correria não só para equipamento, mas também para vacina e medicamento. O que, que nós precisamos de imediato, emergencial, para ontem? Vacina, que demora, né? Que vacina, primeiro você tem que levar para o laboratório, fazer o teste, teste em animal, teste num grupo pequeno de pessoas, depois, se deu tudo certo, formou anticorpos, aí vai para o contingente maior. Então, uma coisa lenta. Então, está uma guerra mundial, todo mundo se debruçando, e lógico, todo mundo quer descobrir rapidinho, porque é muito dinheiro, vocês sabem disso. Né? O, o setor farmacêutico nosso tem que cobrir também essa coisa dos medicamentos, etc., e tal. A questão dos testes, de um modo geral, e os equipamentos de segurança, os IPIs, né? segurança individual e segurança coletiva. É isso que tem que estar tá no palco da reconversão industrial, que é preciso as indústrias fazerem isso, fazer em grande quantidade, e pegar as universidades, centros de pesquisa, investir nesses setores também, é para que a gente possa se preparar, porque não é só agora, tem que intervir nesse momento, mas nós temos que planejar o futuro, porque o Brasil é um candidatíssimo, né, a criar também seus próprios vírus, para além do, do, do Zika. Né? Então, acho que essa cobrança é necessária, tanto para o Estado brasileiro, como o setor patronal, de esse investimento nas pesquisas, na área de farmácia, de prevenção e até mesmo de vacina. Eu acho que esses são os desafios que estão colocados para a contemporaneidade e a geração de emprego, que não dá nem para a gente faltar, que agora, porque tem que pensar um novo mundo, um novo normal, que não é o cotidiano que a gente estava acostumado, e que aquilo não voltará. Exatamente. Infelizmente. Infelizmente. Bom, então eu quero agradecer, boa noite a todas e todos. O nosso último agradecimento, tá, gente? Agradecer a Fabi Gonçalves, que me ajuda aqui nessa live, que coordena tudo, que manda em tudo, é a Fabiana. Agradecer a Adriano Bueno, Daniel, agradecer a Luci. Crispim, que foi a que fez a, a, a indicação prioritária aqui para a Cleusa, né? Agradecer a Paula Viana, que cuida da nossa arte aqui, todo. Do... Agradecer o Júnior que organiza o blog. E é as outras pessoas que estão por trás debatendo conosco, Regina, Mariana, Wanda, Leandro, as pessoas que participam, Matilde, que participa aqui, a Matilde, que foi uma das pessoas que pediu para a gente mudar o horário, enfim. A gente tem um grupo aí de pessoas que está sempre junto conosco, no, nos acompanhando e ajudando a gente a organizar esse trabalho aqui, que não é trabalho de uma pessoa só, é um trabalho de um coletivo. E agradecer muito, muito a Cleusa. Adorei conversar com você. A tua fala, o teu, o, o teu debate é muito rico, né? ele, ele é completo para mim. Isso, isso me agrada muito, me conforta bastante por ter pessoas ainda como você na nossa luta, na nossa militância, tá bom? Um beijo, Obrigado, muito querida. obrigada, viu? Força, tá? Força para nós, força para as mulheres negras, tá? Tchau, é boa Até noite, tchau. gente. Boa noite.